Ó oh, meu Deus, vocês conseguem imaginar isso daqui? Imagina o seguinte, você vai dormir num mundo onde a rede goblins de desinformação só existe para passar pano para o Lula, e aí você acorda num mundo completamente diferente, onde não só a Globo News está criticando o desgoverno do Dilma, mas a Miriam Leitão, a maior passadora de pano dos comunistas da história desse jornalismo, está fazendo uma crítica ao desgoverno. What? Isso aqui é a vida real? Alguém me acorda? Eu estou sonhando, tá? Antes de falarmos sobre isso, sobre o nosso projeto da agência Amor Verde e Amarelo. Ontem eu cadastrei mais de 20 damas nesse nosso novo projeto e hoje eu estou abrindo vagas para dois homens em São Paulo dois cavaleiros em São Paulo e um cavaleiro no Rio de Janeiro isso por enquanto certo quer é também se você tem disponibilidade de mudar para encontrar sua alma gêmea eu também abrirei uma vaga para vocês certo o preço será de 99 reais mensal, caso vocês queiram continuar outro mês, caso não tenham achado ainda, e eu irei apresentar vocês cada semana uma dama diferente, caso você não fique satisfeito com a apresentação, certo? Então, também temos as vagas abertas e gratuitamente para todas as damas que queiram participar desse projeto. Agora, vamos a... À vida real aqui mesmo que é isso o que está acontecendo primeiro a rede goblins de desinformação vamos ver o que eles têm para dizer aqui Trazem é essa pesquisa explica muito dessa estratégia deliberada do presidente Lula que é uma estratégia política o oh, really que um político tem uma estratégia política eu não poderia imaginar uma coisa dessa é muita informação para minha cabecinha de emparedar o Banco Central e hum. colocar a culpa no Banco Central pela taxa de juros. E quando ele faz isso, ele joga para o ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso que ele quer chegar, ao fim e acaba. Isso não cola com absolutamente ninguém. Ninguém. Quando você elege um presidente no Brasil, as pessoas, principalmente agora com a esquerda, antes era o problema da direita isso. Mas a esquerda acha que está elegendo um rei, mais que um rei, um imperador. E esse imperador é capaz de qualquer coisa, inclusive multiplicar picanhas para todo mundo. Ninguém mais vai comer ovo, agora todo mundo vai, só vai comer picanha. Então não cola essa de ficar falando que o rei anterior ou o Banco Central, isso só destrói a imagem do próprio Lula, que coloca ele como um fraco. Ah, então você não consegue fazer nada com o Banco Central? O Bolsonaro sofreu isso por quatro anos e poucas pessoas da direita ainda acordaram com o fato de que existe um Congresso, que você tem os senadores, os deputados, que você tem o maldito do STF. Já o Lula, ele tem um super partido de esquerda, ele tem o centrão agora que ele conseguiu vaga de ministérios para todo mundo. Ele tem todo o STF do seu lado e vai indicar praticamente todo o STF, senão até o final do. Se que chegar até o final do seu mandato. E como é que fica? Não consegue? Vai ficar colocando a culpa no Bolsonaro? Ah, isso não cola nem com o petista, nem com a Rede Globo, nem com a Miriam Leitão. É queridos. justamente é jogar essa questão da taxa de juros que está sufocando a população brasileira. Mas, ué, juros não era uma maravilha até anteontem? Não, mas juros é bom, é bom, é maravilhoso, é para equilibrar a balança fiscal. Ah, tá bom. Isso não está colando não, meu parceiro. Conta mais. Né? Real no colo do Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro é, o, é, o, é, o, é quem indicou, foi a pessoa que indicou o Campos Neto. E como ele não pode trocar Campos Neto, ele, ele, ele, ele, ele atira. Ah, pá, quem poderia imaginar? Agora... Vamos a ela, a Miriam Leitão. Isso aqui é vida real, cara? Tá aqui no dia de hoje. Miriam Leitão, arrecadação. Maldade calcula como certo o que é incerto. Isso é um problema. What? What? Miriam Leitão falando a verdade? Ah, não sei se é só no título, mas o que é isso que está acontecendo? Que mundo é esse, gente? Alguém me acorda? Ai, meu Deus, não é possível. Vamos ver o que ela tá falando aqui. O governo precisa aumentar a arrecadação entre 110 bilhões e 150 bilhões. Pois é, né? Tem que pagar muitos artistas para Juanir para viabilizar as metas do novo arcabouço fiscal. No entanto, sem os detalhes, ainda não está claro como isso vai acontecer. O ministro Fernando Maldade tem divulgado alguns números das únicas novas taxações que serão feitas os de apostas eletrônicas e a cobrança no comércio de empresas chinesas. Do primeiro, o um ministro diz que serão de 12 bilhões a 15 bilhões. Aí separa e pensa o seguinte, tem tudo isso de aposta online. Esse povo está gastando todo o dinheiro com posta online, Será, cara. Essa taxação vai ser do quê? De 100%. Vivemos num país onde a nossa comunidade decidiu que os jogos de azar são completamente ilegais. Então você não vê bingo por aí, você não vê... Caça, é, tem um monte de caça-níquel, tudo de forma ilegal, certo? Porque tudo que a gente proíbe, os caras vendem no submundo. Mas você não vê cassinos pelo Brasil. Então, essas apostas online funcionam como? O registro delas não é no Brasil. O registro dessas apostas online é no servidor da Califórnia, dos Estados Unidos, entre outros. Então eu não sei quantos bilhões aí são contabilizados, mas você pensar que vai taxar tudo isso e vai gerar 12 a 15 bilhões, mas, meu, que mega cena, mega multimilionária, bilionária é essa, tá? Eu acho que é uma viagem. No comércio eletrônico, viriam 7 bilhões a 8 bilhões de tributos. Sim, e isso é calculado no quê? No quanto eles estão vendendo agora. Só que, a partir do momento que os petistas perceberem que a Shine, não sei o que lá, a Shopee tá com os preços lá no alto ia estar tudo caro quanto ela comprava no shopping. Isso vai cair, vai cair muito rápido. Então não adianta colocar a taxação em tudo isso e achar que vai continuar a mesma arrecadação. Tá bom? A questão diz ela aqui é que calcula-se como certo o que é incerto. Oh, really? No caso do comércio das empresas chinesas, por exemplo, elas podem simplesmente parar de vender para o Brasil se forem tributadas. Ou fazer algum acordo com a companhia local. É complicado já calcular quanto vai receber de uma atividade que pode mudar no volume. Então, né? Foi o que a gente acabou de falar. Ela tem razão nisso. Uh, nossa, estou falando que a Mira então, tem razão em algo. Ai, meu Deus, alguém me acorda, eu tô com medo, eu tô com medo. O ministro disse que quer combater a vantagem extra de quem tem benefícios fiscais no ICMS. Ele está certo que as empresas que têm redução de ICMS. Não podem se creditar nesses valores os impostos federais. É uma falha no sistema tributário e tem que ser revisto, mesmo. Mas a discussão já é judicializada e, com as novas medidas, serão totalmente levadas à Justiça, que vai decidir a favor do governo ou não. Ou seja, tudo tem um grande grau de incerteza. Ela aqui está passando pano, falando, ah, tem que cobrar impostos, beleza, vai lá, cobra lá, só acha que vai continuar da mesmo, no mesmo volume, ela acabou de se autonegar, mas enfim. Há um enorme campo para arrecadação do que eles chamam de elisão fiscal, que é contratar brechas na legislação para não pagar impostos. O objetivo do ministro é tampar esses buracos e corrigir as distorções no sistema tributário. Ainda, os benefícios de determinados setores que têm muitos defensores e muito lobby. Com toda essa incerteza, o ministro está fazendo cálculos muito otimistas sobre a arrecadação. Para termos certeza se os valores são palpáveis, precisamos dos detalhes, e eles ainda não vieram. O ministro Haddad fez um bom trabalho na apresentação do arcabouço fiscal, e foi bem sucedido em costurar isto politicamente. Mas o texto já deveria estar pronto e enviado ao Congresso. Anunciar as regras e só no dia 15 mandar o projeto aos parlamentares é no mínimo estranho. Então assim, mesmo a Miriam Leitão, mesmo ela tentando passar pano para imposto, não está colando com absolutamente ninguém. Se você começa a taxar as empresas, como a própria Miriam Leitão falou, elas talvez parem de simplesmente vender, ou pior, param de existir. Isso é o grande problema da economia e é o que está todo mundo criticando esse desgoverno. Eles falam que vão aumentar os impostos e com isso aumentar a arrecadação. E isso funciona no primeiro mês, até que as pessoas começam a falir e de repente as empresas não conseguem se manter mais, porque antes elas tinham fluxo de caixa, agora esse fluxo de caixa é diminuído e aí vem demissões em massa, como nós estamos vendo. Mais empresas lá, as lojas Marisa fecharam 90 lojas e mais outras varejistas estão fechando mais lojas e mais pessoas estão no desemprego. Ou seja, isso é a fórmula perfeita do caos, mas no fim do dia... É só falar que a culpa é do Bolsonaro. Funcionou durante a eleição e eles acham que vão continuar funcionando. Só não contam com a internet. Então, por favor, continuem apoiando o canal. A parte, participem da nossa oitava rifa contra a censura. Também estamos agora com nossa nova agência Amor Verde e Amarelo. Estou botando muita fé nela, principalmente as damas que eu conversei ontem. Então, quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima. Tchau, tchau.